Aula 6 – Alimentação Energia solar O Sol é a maior fonte de energia em nosso planeta, e sua força vem dos átomos. A energia advinda do Sol pode ser considerada sustentável, limpa e inesgotável. A energia solar é uma forma de energia gerada pelo calor e luz do Sol, sendo utilizada por meio de diversas tecnologias. No interior do Sol ocorrem reações nucleares transmitida para todo o Sistema Solar na forma de radiação eletromagnética. O inventor americano Charles Fritz construiu a primeira célula solar de selênio em 1880, a partir da teoria do efeito fotovoltaico. Nos anos 1950, cientistas dos laboratórios Bell investigavam as qualidades do silício e começaram a usar o elemento nas placas solares. Concluíram que quando a luz do Sol atinge a célula solar, os elétrons se separam de seus átomos e se movem. Esse movimento cria eletricidade através de um circuito elétrico. A geração de energia elétrica ocorre quando são instalados painéis de células solares no telhado dos imóveis ou no solo, podendo ser isolado ou conectado à rede. Estes painéis são interligados e conectados ao inversor de frequência, cuja finalidade é transformar a eletricidade gerada pelos painéis, de corrente contínua para corrente alternada. Fornecer energia para residências e empresas, purificar a água, sistemas de irrigação e monitoramento ambiental são apenas alguns exemplos de uso. Os sistemas de energia solar podem ser grandes o bastante para alimentar cidades inteiras, quanto para alimentar pequenos itens, como calculadoras e até mesmo na robótica. Energia química As pilhas e baterias têm em comum a característica de fornecerem corrente contínua ao circuito. Já a rede elétrica fornece às residências e indústrias a corrente alternada. As pilhas e baterias produzem energia elétrica a partir de energia liberada por reações químicas. Quando uma pilha está fornecendo energia elétrica, o eletrodo negativo é o cátodo e o eletrodo positivo é o ânodo e o eletrólito é um condutor entre os dois eletrodos. Quando duas ou mais pilhas são ligadas em série, estamos aumentando a tensão, conservando a mesma capacidade de cada uma individualmente. Quando duas ou mais pilhas são ligadas em paralelo, estamos aumentando a sua capacidade, conservando a mesma tensão de cada uma individualmente. A pilha comum, quando nova, possui tensão de 1,5 volts, a bateria é formada por várias pilhas em série ou paralelas, como no caso da lanterna, cuja bateria é formada por três pilhas de 1,5V, resultando numa tensão de 4,5V. As pilhas e baterias não devem ser jogadas em lixos comuns, pois causam danos à saúde e ao meio ambiente. Carga elétrica As cargas elétricas são aquelas que constituem os átomos, Cargas elétricas de sinais contrários se atraem e de mesmos sinais se repelem. Retirando elétrons dos átomos de um corpo neutro, ele fica eletrizado positivamente. Os seus átomos tornam-se íons positivos, denominados cátions. Inserindo elétrons nos átomos de um corpo neutro, ele fica eletrizado negativamente. Nesse caso, os seus átomos tornam-se íons negativos, denominados anions. O mAh representa a carga total da bateria mas ela não representa e nem significa a duração da bateria, pois cada equipamento terá um gasto próprio. Se o equipamento operar com uma bateria de 3.900 mAh durante 10 horas, divide-se os 3.900 por 10. O valor em média de consumo do aparelho será de 390 mAh. Fontes de alimentação Escolher a fonte de energia certa para um projeto de robótica é essencial. Atualmente, as baterias de lítio são as mais indicadas. Por comparação, se você deseja obter uma alimentação para uma máquina de 50A, provavelmente precisará de uma alimentação maior do que os 50A. A energia da tomada elétrica provém ruído, não apenas na energia de corrente alternada que entra, mas de outros aparelhos funcionando nestes circuitos. As baterias sempre fornecem energia em corrente contínua, limpa e estável. As pilhas são encontradas em muitos itens domésticos, como rádios, aparelhos de som, relógios, brinquedos, controles remotos e muito mais. As pilhas ácidas, ou conhecidas também como pilha de zinco, é uma alternativa econômica para aparelhos que consomem pouca energia, como controles remotos de televisão e relógios de parede. As pilhas alcalinas, ao contrário das ácidas, têm uma maior durabilidade. Em geral oferecem de 50% a 100% mais energia que uma pilha ácida do mesmo tamanho. Além de haver menos perigo de vazamentos. Pilhas recarregáveis duram até 3 vezes mais por carga do que as alcalinas e podem ser recarregadas, até 1.500 vezes. É a opção ideal para equipamentos com alto consumo de energia e uso recorrente. Para dispositivos mais potentes, o íon de lítio, ou polímero de lítio, são o caminho a percorrer. O funcionamento de ambas é bem parecido e se dá a partir da movimentação de elétrons. Outro tipo de bateria de lítio bem comum é o tipo moeda, utilizada em equipamentos eletrônicos em geral como relógios de pulso, balanças, brinquedos e controles remoto. A bateria de íon polímero, também conhecida como lipo, é normalmente utilizada em modelismo profissional e alguns celulares. Os pacotes de polímero de lítio ou lipo, Lipoli, geralmente são um conjunto de células individuais com um plugue de equilíbrio e um plugue de alimentação principal. Se for necessário uma maior capacidade de energia, então a melhor opção será o ácido de chumbo. As baterias de chumbo seladas não requerem manutenção são utilizadas em equipamentos como no-brakes, alarmes e sistemas de segurança, sistema de controle automático e robótica, entre outras aplicações. Conhecidos como power banks ou banco de cargas, são carregadores portáteis em opções de cargas variadas, que vão desde os 6.700 mAh até 50.000 mAh. Nestes exemplos, temos baterias para robô aspirador de pó, com capacidade média de 5.200 mAh e tensão de 14,4V Também com opções de baterias utilizadas na robótica industrial com opções de 3,6V 7,2V 10,8V e 21,6V atendendo robôs com diferentes capacidades e utilizações Fontes de alimentação eletrônicas Para o recarregamento das pilhas e baterias podemos utilizar a alimentação com fio, em que ao extrair a eletricidade da tomada, os elétrons são forçados a fluir de volta na direção oposta. Porém, a repetição desse processo acaba criando irregularidades na superfície dos metais, causando uma redução gradativa da oxidação adequada. Alguns aspiradores robô têm a capacidade de navegar, se comunicar e se posicionar em frente à sua base de carregamento. Com o carregamento sem fios, podemos recarregar a bateria por aproximação. Quando ligamos o carregador sem fio na tomada, uma corrente elétrica passa pela bobina em seu interior, gerando um campo eletromagnético oscilante. Encontramos também smartphones com carregamento reverso, isto é, são capazes de carregar outros dispositivos como fones, relógios e até outro celular. Podemos utilizar também a alimentação direta com cabo, Porém, sua limitação impede uma melhor navegação. Carro elétrico. Carros elétricos são movidos apenas por energia elétrica armazenada em baterias, geralmente de íons de lítio ou híbridos, que poderá ter também a opção de um motor a combustão. No Brasil já existem fontes de energia solares para a carga dos carros elétricos. Utilizando visão computacional, Algumas marcas projetam novidades para a tecnologia em robôs carregadores de carros. Alimentação do Arduino Usando o conector cilíndrico do Arduino, podemos conectar uma fonte de alimentação externa como um adaptador de tomada de 7 a 12 volts, ou uma bateria de 9 volts. O regulador de tensão interno do Arduino reduz essas tensões mais altas para produzir 5 volts limpos. Observe atentamente as fontes com a abreviatura AC, ou o símbolo, isto significa corrente alternada, e o mesmo causará danos irreversíveis ao Arduino. Na dúvida, utilize a alimentação USB no computador, pois o pino sempre fornecerá os 5 volts necessários ao seu Arduino.